Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira, animaninha, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o peitoral menina, o peitoral básico menina. Esse aqui, gente, olha só. Que maravilha que é esse peitoral. A gente também vai estar tá fazendo a nossa guia, tá? Olha só. Olha só que chique que é essa peça. E fresquinha e maravilhosa para aquele passeio agora no verão né gente então vamos fazer o nosso peitoral menina nosso peitoral básico menina ok gente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 aqui os nossos materiais que nós vamos usar para fazer o nosso peitoral básico peitoral básico menina tá mas esse peitoral aqui você pode estar tá fazendo para menino também ok é só você tirar o lacinho de trás que a gente vai colocar e pode estar fazendo para menino tá aqui a gente vai fazer para menina o nome dele é Peitoral Básico Menina, mas você pode estar tá também fazendo para menino, ok? Então, a gente vai precisar de três, né? Mosquetinho, ok? Duas argolas, tá? Dois mosquetinhos, argola para o peitoral. Um mosquetinho, argola para a nossa guia. Vou estar fazendo a guia também, vocês estão cansado de saber como faz a guia, mas eu vou estar fazendo também. A gente vai precisar de um pedaço de strass, de um, um strass, um pérola, ou o que vocês quiserem para enfeitar. A gente vai estar usando strass, ok? A gente pode usar, tem pérola, tem um monte, de, tem uma infinidade de enfeites que a gente pode fazer, flores, né? A gente pode enfeitar. E os moldes. Esse tecido aqui, esse molde aqui não tem, tá? É pra gente fazer a guia. Ah, chega mas como que eu vou fazer? Gente, é fácil. É oito de largura e um metro, um metro e meio de comprimento, tá bom? Oito de largura, um metro, um metro e meio de comprimento. Oito pra ficar bem forte, tá? Pra gente dar... Duas dobras fica bem forte, tá? Se você quiser tá fazendo de quatro, também dá. Beleza, dá pra fazer com quatro de largura. Eu gosto de fazer com oito, tá? Eu uso um metro e meio. De um metro a um metro e meio, tá? E os moldes? Para a nossa fita, duas vezes. Aqui tem um filetezinho que não tem molde, mas é um filetezinho um pedacinho de tecido só pra gente estar tá colocando no meio da nossa fita, pra fazer o nosso, a nossa fita, o nosso laço, ok? Esse aqui é o nosso corpo, duas vezes dobrado, tá? Essa aqui é a nossa fita do degote, uma vez dobrada. Esse aqui é o nosso filete do lado, duas vezes. E o nosso degote, duas vezes dobrado, tá? Então, duas vezes dobrado, duas vezes dobrado, duas vezes, uma vez uma vez dobrado e duas vezes. E o nosso tecido de guia, que é oito por um e meio, ok? Esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso peitoral básico menina. O nosso peitoral básico, ok? Vamos lá fazer ele, então. Vem comigo. Vamos começar com os nossos filetes do lado. Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. Fazendo isso aqui, ok? Vamos passar uma costura de fora a fora. Mesma coisa com esse. Uma vez pra dentro, outra vez no meio. Uma costura de fora a fora. E agora, vamos pegar os nossos mosquetinhos. Vamos colocar aqui. Passar uma costura aqui juntando, tá? Ficou assim, reserva. Vamos pegar o nosso filete do degote e fazer a mesma coisa. Uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e uma vez no meio. Vamos pegar a nossa argola, colocar aqui. Vamos pegar o nosso degote agora. Fazer um pique aqui e aqui, tá? Agora, a gente vai pregar essa parte aqui, esse filete aqui, desse pique até aqui. Só que a gente vai deixar dois dedos aqui, sem pregar, ok? Bora lá. Aqui no pique... Ficou assim. Vamos pegar a outra parte da gola. E vamos costurar aqui em cima e aqui embaixo. Essa parte a gente coloca pra dentro pra não costurar junto. Vamos lá, então. Aqui a gente coloca pra dentro... E vamos costurar essa parte aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer pique. Um pique. De fora a fora. E vamos virar. Ficou assim, reserva. Vamos pegar o nosso laço. Avesso com avesso, direito com direito. Vamos passar a costura aqui. Tirar as pontinhas. dar um corte aqui no meio, aqui, e virar. O tecido que eu tô usando é tricoline, tá, pessoal? Mas, você pode tá fazendo de cetim, pode tá fazendo até de malha. Fica bem gostoso, bem fresquinho. Eu tô usando tricoline, Ok. Então, ficou assim. Vamos pegar o nosso filete, dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e no avesso vamos passar uma costura aqui. Corta o excesso e vira no direito. E agora, vamos pegar o nosso laço e passar aqui dentro. Nosso laço está pronto, reserva. Como eu disse, eu tô usando tricoline, tá? Vamos pegar o nosso corpo agora. Vamos pegar um dos nossos corpos. Aqueles dois filetes que a gente fez no começo, e vamos colocar aqui. Vamos pregar aqui. No meio, tá? Tá? Vou estar disponibilizando esse molde lá no grupo Animania Pet, grupo público, assim que chegar a 3.900 inscritos aqui no canal, tá bom? Agora, pro verão, é ótimo. Agora, a gente vai pegar a outra parte, colocar aqui em cima e passar uma costura aqui por tudo. Só deixando essa parte, essas duas partes aqui sem costurar pra gente virar, ok? Bora lá, então. Feito isso, a gente vai fazer pique ao redor da peça toda, tá? Feito o pique na peça toda, a gente vai virar. ou assim. Agora, a gente vai pegar a gola, tá? E a gente vai pregar aqui, tá? Vamos... Dobrar para dentro aqui a gola e pegar essa parte aqui e encaixar aqui, ok? Mesma coisa a gente vai fazer desse lado aqui. Mesma coisa, vai dobrar um pouco pra dentro aqui, ó, esse tanto aqui pra dentro, só pra dar acabamento, né? E aqui a gente vai encaixar essa parte aqui. assim, por enquanto. Agora, a gente vai passar um três ponto na peça toda, pra daí a gente aplicar o nosso... Aqui, a nossa fita aqui, ok? Vamos passar um três pontos na peça toda. Agora aqui, passamos um pontos aqui no degote. Passado três ponto agora vamos aplicar a nossa, o nosso laço. Aí, o laço, você coloca onde você achar melhor. Se você achar melhor colocar aqui, você coloca aqui. Eu fiz das duas formas. Eu coloquei laço aqui, ficou show de bola. Eu coloquei aqui. Eu, hoje, vou colocar aqui, ó, tá, gente? Aqui, ó, no filete, tá? Eu vou colocar aqui, porque, na minha opinião, vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, ok? aqui no flete no meio do flete ok? Então, bora lá mas como eu disse fica a critério de vocês e ficou assim agora a gente vai colocar um enfeite aqui e o nosso peitoral tá pronto agora vamos fazer a nossa guia rapidinho né gente e olha só que lindo que ficou agora vamos fazer a nossa guia reserva o nosso peitoral que tá pronto é oito de largura então, tu vai... outra vez para dentro mais uma vez aqui e por último mais uma vez aqui Ok? Duas dobras, ele vai ficar bem forte. Vamos passar a costura, então. Ficou assim, agora vamos pegar a argola, pregar aqui, tá? Vamos passar a argola aqui para dentro. Vai ficar assim. E aqui a gente vai pegar o nosso mosquitinho. E vamos passar uma costura aqui também. E a nossa guia tá pronta. Se você quiser, pode fazer um laço, né? Fazer um lacinho pequeno. Para tá enfeitando a nossa guia também. E aqui, tu pode estar tá pregando o nosso lacinho, tá? Ó, aqui, a guia aqui. Então, essa aqui é a nossa guia, olha só. Que chique, olha só. Essa é a nossa guia. E esse... É o nosso peitoral, Como eu disse, você pode estar tá fazendo para menino, é só não colocar aqui a fitinha, né? No lugar da fitinha, você pode estar tá colocando a gravata aqui. E o nosso, nossa peça ficou pronta.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 Vai lá, me segue, me achem por aí na internet, eu vou amar conhecer vocês, ok pessoal? Também tem novidade por aí, tá chegando aí um curso dos moldes animania pet, um curso especialmente para você com precinho acessível, com preço bom e eu ensinando vocês fazerem todos os moldes da animania, ok? Então um pacotão de moldes para vocês por um precinho bem Bem pequenininho, por um precinho bem pequenininho para vocês conseguirem fazer um monte de roupas pet. Gente, eu gosto sempre de lembrar vocês que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, tá bom? Quero ver vocês crescendo sempre, tá bom? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijos, tchau, tchau, tchau!